Eu sou Melissa Lorange, eu sou um cis-homem homossexual de classe média branco morador do subúrbio Este é um vídeo que eu vou tentar pacientemente falar sobre o assunto Porque eu juro que desta vez, especificamente, eu não quero ofender as pessoas Para de rir não, é sério, porque é um assunto bastante delicado, e eu não quero, como em vários outros vídeos, que fique a impressão de que eu estou chamando as pessoas de burras. Porque eu não estou. Pode parecer várias vezes, mas não estou. Para de rir. Porque eu quero falar sobre as identidades, e sobre como as pessoas declaram as suas identidades, e declaram fazer parte de grupos sociais, que na verdade, às vezes, não são sequer grupos sociais são apenas seus gostos individuais e as formas com que eles veem o mundo. E aí, identidade e, sei lá, gostos, estilos de vida, preferências, são coisas diferentes. Vamos começar falando sobre o que é uma identidade. E eu vou dar uma de acadêmica aqui, que não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, mas às vezes a gente tem que fazer. Né? O que a gente, na academia, nas teorias pós né, na teoria queer, Entendemos por identidade, mais ou menos, explicando de uma forma bem rasa. Identidade é como você se observa em relação a um grupo de pessoas perante toda a sociedade. E esses traços identitários eles não são desassociáveis da sociedade e você não pode se livrar deles. Por exemplo, a etnia é uma identidade. Então, ser uma pessoa branca, negra, amarela, indígena, é um traço de identidade, porque você se identifica junto com outras pessoas deste mesmo tom de pele, mas, além disso, toda a sociedade identifica você com as outras pessoas da mesma pele que você, ok? Não é uma questão de só você achar que é uma pessoa branca, todo mundo tem tem que te enxergar como esta pessoa branca e também é importante dizer que os traços de identidade eles são diretamente relacionados com a sociedade em que nós fazemos parte por exemplo nós não temos a identidade latino-americano no brasil porque isso não faz o menor sentido para nós porém nos estados unidos a identidade latina é muito forte e aí pessoas que são brancas na América Latina, são consideradas latinas nos Estados Unidos, porque elas se transferiram de uma sociedade que as entende como branca para outra, onde há esta diferenciação, certo? É impossível a gente pensar em identidade sem pensar em diferença, porque esta identidade, ela difere, ela diverge de várias outras. Então a gente pode dizer que idade é um traço identitário, né? você tem crianças, você tem jovens, você tem jovens adultos, você tem idosos, você tem pessoas que a sociedade identifica como fazendo parte de uma faixa etária. A gente pode dizer que sexualidade também é um padrão identitário. Você tem pessoas hetero, bissexuais, pansexuais, homossexuais. Você também pode dizer que o gênero é um traço identitário. E atenção que gênero é uma coisa muito interessante, porque algumas sociedades têm mais de um gênero. A Índia, por exemplo, existem Homens, mulheres e um terceiro gênero são as jihas ou as jirhas, que são mulheres estranhas, de acordo com o nosso olhar, né? Fora da Índia, não o indiano. E aí, nesse contexto, a gente começa nesta sociedade brasileira a identificar as pessoas como não binárias. E esse processo, vamos com calma, não estou dizendo que não binários não existem, segura aí a sua problematização jovem do Twitter. Mas vamos lá, esse processo. Ele vai funcionar como? Ele vai funcionar no processo de identificação das pessoas. As pessoas vão se identificar como não binárias e elas vão se ver em outras pessoas. Elas vão fazer essa diferenciação de pessoas binárias cis E a partir desse processo, a sociedade vai começar a entender esta nova identidade. Ok? Isso indiferente ao Estado aceitar ou não pessoas não binárias. tá Porque se a Índia tivesse a sociedade entendendo as giras, mas o Estado não reconhecendo isso não mudaria o fato delas serem uma identidade, delas estarem lá se diferenciando das outras pessoas sex-gêneros, homens e mulheres. Então eu espero ter ficado bem evidente o que eu estou querendo dizer quando eu falo de pautas identitárias. Quando a gente fala de pautas identitárias em lutas, né, em militâncias, na questão social, a gente está falando de direitos para esse grupo social inteiro, certo? Então nós estamos falando de políticas afirmativas para pessoas não brancas, nós estamos falando de políticas de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, nós estamos falando de valorização da imagem feminina na sociedade, a gente está falando de fim do feminicídio, a gente está falando de pegar toda essa identidade, que por ser toda é geral, né? ela é generalizante, eu não posso falar de mulheres em políticas públicas, sem ser de forma generalizante, né? todas as mulheres, as mulheres brancas, as mulheres negras, se tudo der certo, as mulheres cis ou trans, as mulheres ricas, as mulheres pobres. Se a política pública é de mulheres, essa identidade mulher, apenas ela, tem que ser vista como geral para todas as mulheres. Quando a gente fala de questões interseccionais, quando a gente pega a ideia da mulher e aí coloca a mulher lésbica, eu faço o cruzamento da identidade mulher com a identidade sexual lésbica. eu cruzo isso e agora eu tenho uma interseccionalidade para falar especificamente deste grupo. E aí, se eu estou só cruzando mulheres lésbicas, eu estou falando de TODAS as mulheres lésbicas. As brancas, as negras, as classes médias, as pobres, as ricas, as ateias, as evangélicas. Todas as mulheres lésbicas. Porque é assim que a gente faz esse processo de política, certo? Certo. E agora, você me pergunta. Mas Melissa, ô oh, Melissa, essa aula aí de universidade que você está tentando enfiar a ela abaixo, é por causa de quê? Porque eu sei que você está tentando me empurrar alguma problematização. Estou, estou sim, porque o que acontece? As pessoas começam a extrapolar um pouquinho o que é identidade e colocar coisas que obviamente não tem nada a ver com isso no mesmo balaio de gato. E aí eu fico um pouco com raiva, mas como eu disse, eu estou tentando fazer isso da forma menos ofensiva possível, porque eu não quero que vocês fiquem com raiva de mim, porque na verdade eu não estou com raiva de vocês, tá? Eu amo todos, e todas, e todos. Mas presta atenção. O fato de você ser uma pessoa heterossexual ou não, sapiosexual, que se interessa apenas por pessoas que você tem uma conexão com o intelecto, é um gosto seu. Isto não é uma identidade. Ok? Ok. O fato de você ser demissexual, que significa que você só pode fazer sexo, só tem interesse sexual em pessoas que você tem atração afetiva, não é um traço de Identidade é um traço de personalidade. Ok? Ok. Isso por quê? Primeiro, porque não existe um processo opressivo em cima de pessoas sabe, sexuais, não é? Você pode, no máximo, passar, sei lá, um inconveniente de chegar um padrão em você, que é burro pra cacete que nem porta e você dizer, sinto muito. Você acha que ensaio sobre a cegueira é... Um livro sobre o Steve Wonder, então não vai dar pra a gente fazer aí um amorzinho gostoso. O cara vai ficar chateado, que o padrão vai falar Não, mas a minha barriga é tanquinho, foda-se. Então esse inconveniente não é um processo opressivo. Mas além disso, a sociedade inteira não olha para você e para os seus fazeres amorosos e sexuais e não te taxa identitariamente como um sapio sexual, certo? Isto não é relevante o suficiente para que toda a sociedade te olhe com outros olhos. Só é uma preferência sua, é algo da sua personalidade, é algo que te interessa. E aí a gente entra em alguns debates que são, inclusive, muito interessantes, como será que pessoas não monogâmicas são um traço identitário ou não? Porque existe toda uma questão, né, inclusive do Estado, em relação a pessoas não monogâmicas que sofrem uma sequência de violências, como, por exemplo, não poder ter um documento passado com mais de um parceiro isso é uma questão da gente debater. Está aberto a debate, certo? Porque afeta diretamente toda a estrutura da sociedade. Assim como, por exemplo, nós temos um traço de sexualidade interessante, que são pessoas assexuais. Mas aí não, não faz muita diferença para o todo da sociedade se você é um assexual romântico, arromântico, que, né? de novo, essas são intersecções muito específicas. Que não fazem tanta diferença no todo, entendeu? a gente está falando aí do traço identitário como um todo as suas preferências, a forma como que você vai desenvolver a sua sexualidade o seu gênero a, a, a sua etnia a sua religião não é um traço identitário por exemplo, se você é uma pessoa evangélica mas você é uma pessoa evangélica da igreja X, isto não é um traço identitário seu traço de identidade é religiosidade. Como essa religiosidade vai ser, desenvolver, dentro de uma garagem, com um monte de cadeira de plástico, uma pessoa falando em cima de um palanque, não faz a menor diferença. E aí as pessoas ficam, o quê? Colecionando traço de identidade. Que ela precisa, e aquela coisa do jovem e adulto, ele precisa fazer parte de alguma coisa, né? Porque... Ele precisa ser diferente. Ser igual e diferente. É uma coisa complicada. Ele precisa de vários traços de identidade. Ele precisa de vários. Vários. Ele tem que sofrer diversas opressões. Ele precisa... Ele precisa, a pessoa que tem necessidade, de se colocar no mundo. Em todas, absolutamente todas as suas instâncias. E a gente tem um problema sério com isso. Porque isso enfraquece um monte de discurso. Tá? Que não. O problema não é você confundir as coisas. Confundir as coisas, todo mundo confunde, né? Já faz bastante besteira, já fiz, você vai fazer muito ainda. E, provavelmente, dependendo de como você for, você vai fazer besteira até depois de jovem mesmo. Mas preste atenção, a gente esvazia debates que são muito importantes, que de fato são pautas políticas, para ficar falando de umas coisas que na verdade são seus traços de personalidade e suas preferências. E que personalidade e preferência não é identidade, sacou? Que identidade foge, extrapola, transborda apenas você e um grupo de pessoas iguais a você. Vai para além disso, vai para impacto na sociedade inteira, tá bom? Então, cuidado com esta crise de identidade que vocês estão tendo, achando que tudo, ser flamenguista, é um traço identitário, porque não é, tá bom? Não é. Ser flamenguista não é traço identitário, é azar. São seus pais que botaram isso na sua cabeça fazendo você crescer assim, e aí você acha que isso é bom, tá? Entendeu? Gostar de futebol, essas coisas que fazem a masculinidade. Né? A masculinidade a gente fala, ah, é masculinidade. Mas dentro da masculinidade, você gosta de futebol, você não gosta, você é uma masculinidade bicha, isso aí são outras coisas. Mas a masculinidade é um negócio só, sabe? Entendeu? É, é, é isso que a gente tá tentando discutir. Então para de achar que você está ocupando milhões de lugares de fala e que todos esses lugares de fala são traço de identidade. Lugar de fala você pode ter vários. Pode ter o um lugar de fala do fundo da sala. Você está lá no fundo da sala, quer levantar a mão para fazer uma pergunta. Lugar de fala você tem milhões. Tem o um lugar de fala de você, pessoa que você pega o Certo? Com todas essas coisas que um tra transbordam, ultrapassam e atingem você em sua identidade. Mas as suas identidades elas são de acordo com toda a sociedade. Estou falando bastante. Que é para não parecer que eu estou diminuindo você e seus gostos a coisas menores. É só uma questão de. Diferente entre uma coisa e outra, tá? Ok? Deu pra entender? Deu, né? Espera. Se não, você deixa um comentário aqui embaixo, que a gente vai conversar. Tudo bem? Não tá com raiva de mim. Mas se tiver também, ficando com um o cu né? Porque eu tô aqui, do outro lado da tela, você não pode fazer nada, você não sabe nem onde eu moro, eu não saio mais de casa, porque estamos na pandemia, você não vai poder fazer nada, se eu me cancelar, eu não tô ganhando dinheiro mesmo, tô nem aí. Então era só isso assim. que eu queria dizer, você aí por ali, se você gostou desse vídeo, divida com seu amigo, que acha que, sei lá, fazer penetração dupla é um traço identitário de larga. Sei lá, isso acontece, gente, tá? As comunidades aí de beribé que acham que são um traço de identidade também. Enfim, tá bom? Muito bem. Eu vou sair por ali, vocês vão comentando por aí, tá bom? Qualquer coisa vocês me falam, eu tô super atenta. Ai, chega, gente, tô cansada já analisação. Agora vamos de opinião, né, que a ciência acabou, não vou sair por ali, o resto é tudo baboseiro. Por que, que as pessoas precisam tanto de 74 traços identitários diferentes para poder se colocar no mundo? Porque elas não sabem argumentar, porque elas precisam de terapia também, mas porque elas não sabem falar, elas precisam, elas precisam dar essa tacada de ter 525 espaços que ela ocupa ao mesmo tempo, essa interdimensional, que esse ser humano é, quase uma entidade cutulo, que no final das contas ela não sabe o que ela está falando. É só isso. E ela não pode nunca, em modas alguma, essa pessoa pode virar e dizer, eu não tenho a menor ideia do que eu estou dizendo. Não. Ela tem que saber o que ela está dizendo, porque no final das contas ela tem um traço de identidade X. E assim como ela, várias outras pessoas também têm, porque elas também não têm a menor ideia de porra nenhuma que elas estão dizendo. Mas não se ofende não, tá? É o seu bem.